Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Conhecimento em Rede. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre informática na educação, essa grande área de pesquisa que tem muitos aspectos, dos quais nós vamos falar alguns deles. Pois é, pessoal. A brincadeira de colocar um iceberg e a pontinha porque realmente a área de informática na educação que é uma área interdisciplinar ela abrange saberes de várias áreas eu estou aqui sentado no ícone quando a gente fala em informática na educação logo a gente lembra de computador na escola que era como a gente falava nisso lá nos primórdios da informática na educação, que começou aqui no Brasil formalmente como uma área na década de 80, com o projeto EDUCOM, mas ela começa bem antes do que a década de 80. Quando a gente olha esses artefatos todos que nós temos por aqui, vamos voltar um pouquinho na década de 60. Olha a tecnologia. Década de 70. Lembram dessa tecnologia? Quem é mais antigo certamente se lembra. Pulando para a década de 80, quando começou efetivamente aqui a comunidade de informática na educação no Brasil, se organizar, surgiu o Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, Workshop de Informática na Educação congregou pesquisadores das universidades públicas e algumas universidades confessionais e privadas. Então, a gente se reuniu para organizar a área e para começar a trocar as experiências e tudo aquilo que estava sendo pensado na época para o uso do computador dentro do ambiente da escola. Nessa época, na década de 80, a gente começou a se dar conta, toda a comunidade, que tinha muita pouca coisa em língua portuguesa. Então, começou um grande esforço com projetos governamentais para a gente desenvolver aplicações, ou seja, softwares educacionais, que viessem atender a realidade brasileira, especialmente no que tange à língua do software. Então, se começou a discutir muito a questão. Naquela época, bota ou não bota computador na escola, muitos, muita coisa de, eh, se discutia, se valia a pena, se não valia, e a sociedade dele a começar a amplamente o processo que hoje a gente chama de cibercultura, que é impactado por todo o uso da internet e os seus recursos. Na década de 80, os ditos softwares educacionais eles eram classificados pelos autores, se vocês voltarem para os anais do ISBI, do I, das revistas a gente tinha uma preocupação muito grande em classificar o software educacional usando uma classificação muito tradicional de Taylor onde a gente dizia que o computador era tutor, ele tinha um conjunto de aplicações educacionais que guiavam o aluno na sua aplicação, existiam aplicações tipo Logro, onde o computador era tutelado pelo aluno, ou seja, o aluno o programava, e tinha a parte de tools, eram os 3 T's, as ferramentas, onde a gente usava os editores, planilhas, etc. Metodologicamente, através de metodologias desenvolvidas pelo professor, a gente, então, transformava essas aplicações em educacionais. E aí surgiu que o conceito de, bem abrangente que software educacional era toda aquela aplicação que a gente podia contextualizar dentro da ação docente ou discente como apoio ao processo de ensinar e aprender. Bom, agora, depois de toda esta introdução, vamos olhar um aspecto muito importante do software educacional. Esta classificação, ela ajudou muito no início e depois com a evolução, quando a gente chegou na década de 90 e esses recursos tecnológicos começaram a surgir, a gente começa a ter uma evolução da tecnologia, a multimídia, a hipermídia, começa a impactar todo o cenário dentro da sociedade, a gente poder integrar vídeo, áudio, tudo dentro do mesmo artefato, isso impacta fortemente a maneira com que a gente estava começando a desenvolver software, e essa taxonomia, essa classificação mais procurando separar as coisas, ela vai perdendo o sentido e a gente começa a olhar para o software educacional de uma outra maneira, e a classificação já não era mais tão importante. Então, quando a tecnologia começa a desenvolver, e a gente sai da interface orientada para, para as interfaces gráficas, com todo esse cenário de possibilidades, depois, a tecnologia também avança no sentido das coisas começarem a ficar cada vez mais leves, portáteis. Hoje, qual, o que, que a gente tem? A gente tem os smartphones, a gente tem os tablets, já tivemos os netbooks fortemente, mas ainda o temos. Notebooks, então, nós estamos cercados de dispositivos portáteis com... As, re as redes wireless e todo esse contexto de computação na nuvem que está mudando passo a passo toda a maneira com que a gente também está produzindo aplicações educacionais. Hoje nós falamos de MOOCs, massiva Online Open Courses, nós trabalhamos já, começamos com software educacionais, depois Trabalhamos o conceito de objetos educacionais. Quando a gente trabalhou no conceito de objetos educacionais, sob o ponto de vista da computação, nós estávamos falando em reuso, as dificuldades e o custo de projetar um software, uma aplicação educacional. Sob o ponto de vista educacional, a gente tem a flexibilização, considerando todo o recurso digital que eu posso botar e usar dentro do ambiente virtual ou presencial, como objeto de aprendizagem. Enfim, a gente produziu muita coisa, felizmente, no mundo todo, no Brasil, e esse volume imenso de recursos de aplicações educacionais então, foram organizados em repositórios. E os repositórios, nós temos vários, aqui tem exemplo, vai chover interfaces de repositórios, bom. Agora eu vou afastar um pouquinho, elas vão ficar todas atrás de mim aqui, e depois eu, eu, eu vou colocar aqui embaixo, vai passando aqui a URL, ou seja, o um endereço na internet de vários deles para vocês passarem e poderem acessar essas informações. Enfim, a ideia deste pequeno vídeo é mostrar que a gente começou lá na década de 80, embora no resto do mundo já começou bem antes, a pensar em aplicações educacionais e elas foram se adaptando à medida que a tecnologia foi se desenvolvendo e também o grau de amadurecimento que a comunidade teve tá, a respeito do que significa fazer uma aplicação educacional. A EAD é um capítulo à parte, a gente vai comentar isso num outro vídeo, ela também nos trouxe desafios quando ela chegou apoiada na internet, seus recursos, porque a gente teve que pensar também o que, é que a gente vai botar nos ambientes virtuais. Enfim, a questão do software educacional, ela é uma questão muito desafiadora e muito interessante. Bom, agora no finalzinho, eu trabalho na faculdade de informática, e na faculdade de educação, no programa de pós-graduação em educação. Então, eu trabalho com a informática e com a educação. Então, se eu olhar daqui para cá, eu tenho a informática na educação. A área de pesquisa, onde eu vou buscar o conhecimento produzido na área de computação para resolver problemas de educação. Eu e meus colegas, nós somos muitos aqui em grupos de pesquisa, trabalhamos há muito tempo no enfoque de desenvolvimento de aplicações educacionais e na formação de professores. Se eu olhar de educação para a informática, o que, que eu tenho? Eu tenho a educação de informática que todos nós precisamos para aprender a usar todo esse conjunto de artefatos e quando eu falo em artefatos eu estou falando em computadores em notebooks, netbooks tablets, smartphones enfim, toda a tecnologia que eu tenho à disposição para poder acessar as aplicações que existem nos repositórios e na internet bom a gente teria muita coisa para conversar e podemos conversar eu faço um convite vem estudar conosco Venha participar dos nossos eventos, dos nossos projetos de pesquisa e conhecer mais sobre essa interessante, desafiadora, multi, inter e transdisciplinar área que é a informática na educação. Tchau.